If I go, if I pay, when... Fala aí galera tudo bem com vocês Miguel Alves aqui sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves de empreendedorismo digital galera mais um vídeo para você exclusivo aqui tá sobre ferramentas online ferramentas gratuitas tá uma série que tô gravando para vocês aqui super incrível né de ferramentas online gratuitas, 100% gratuita mesmo de verdade tá não tô aqui também para contar história né das ferramentas mais assim para falar para você tá que são as ferramentas que eu utilizo em meus projetos tá eu quero poder te ajudar então pensando nisso aqui eu resolvi criar uma playlist tá exclusiva e específica para te ajudar ok para você também começar a implementar usar tá essas ferramentas da internet de graça que muita gente eu não sei qual que é o foco principal, mas acho que esse que é somente mesmo, que é a, que é a paga que, que vai funcionar, que você vai você vai ter que esperar, você não vai começar o seu negócio porque você não tem uma ferramenta para começar, porque tem que pagar. Não. A gratuita também funciona. Eu quero poder te apresentar essa ferramenta, que é a GT Metrics. Que eu utilizo a versão, inclusive a versão gratuita, para poder. Verificar minhas páginas, tá? Se tá tudo ok, se está se, tá, se otimizando, se está otimizada, tá? O que tá faltando para mim poder melhorar, tá? Então, com essa ferramenta vai te ajudar muito para você poder trabalhar, né? Na tua estrutura, na tua página de vendas, seja qual for a sua página do, é, do teu negócio, da tua empresa, você vai conseguir, tá? É, tá vendo, tá acompanhando, tá? Usando essa ferramenta que eu vou te passar aqui agora no vídeo, beleza? E se você já gostou da ideia desse vídeo, Poxa, já peço que você já deixa aqui embaixo já se inscreva no meu canal deixe seu like o seu comentário tá e não esquece de poder ativar o sininho para ser sempre notificado quando o YouTube né é, te notificar você ser tá avisado por isso tá bom então não esquece de poder ativar o sininho por favor galera isso vai me ajudar demais beleza então vamos aqui para o nosso conteúdo aqui que é a parte que eu gosto de poder te entregar beleza Bora. Vamos lá então, galera, que é o seguinte: você vai no Google, tá? Você vai no Google, beleza? Você vai colocar aqui GT Matrix, né? Então, coloco, colocando aqui, beleza? Vai aparecer para você aqui essas opções, tá? Você pode clicar aqui, ó, tá? Nessa aqui, por exemplo, tá? GT Matrix, Reset, pode clicar aqui, ó. Não, beleza, agora já vai aparecer para você já, tá? Essa telinha. Eu super recomendo que seja o essencial, né? O mais, né? Alinhado, é você poder fazer o seu login, tá? Ah, eu não tem um login, é simples, beleza? Você vai vir aqui, ó, tá? Você vai clicar aqui, ó. Certo? Aqui, como é uma ferramenta que ela é em inglês, você pode até traduzir para português, para você ler melhor. Tudo mais, ó, tá vendo? Nós já mudamos tá, para versão aqui em português, tá? É, você vai vir aqui, ó, connect se tá? connect Clica aqui, ó. E, a, e aqui, é, você vai colocar, caso que você tenha, você vai colocar o seu e-mail e senha que você vai estar tá criando, né? Mas, ah, eu não tenho é, um login para que Você vai criar, ok? Você vai criar, ó. você vai criar, ok? Então aqui, escreva se no Metrics. então que você vai clicar aqui, ó. é grátis só, tá bom? Crie sua conta aqui, inscreva-se no GT Metrics, grátis, então, você vai clicar aqui, ó. E aqui aqui você vai inserir seu nome, seu, seu sobrenome, ou e-mail que você quer criar, né, essa continha aqui no é, na ferramenta, ok? E aqui você vai colocar uma senha, confirmar a tua senha, tá? Marca aqui, marca aqui, esses dois pontos aqui, ó, o quadrinho aqui, tá tudo certo, tá tudo ok. E aqui, ó, crie sua conta aqui, você vai clicar, tá? Ao clicar, com certeza você vai receber um aviso. Tá, no teu e-mail tá você vai só confirmar tá ao você confirmar você já vai estar tá podendo utilizar a ferramenta de graça tá totalmente de forma gratuita ok e aqui é bem simples o processo tá vamos supor que você é, tem uma estrutura tua, tem uma página ok você tem uma página tu vai olhar tá essa página sua se ela vai estar tá realmente com, com os pontos ali legais interessantes né, com, a, com a com a velocidade boa com a performance boa tá é também com a qualidade legal Beleza, que a gente, quando trabalhamos na, na internet, é pensa que é somente só, só criar uma estrutura e acabou. Não, a gente precisa olhar, a gente precisa otimizar, a gente precisa ver tá, a qualidade dessa página. E é aqui com essa ferramenta que você vai saber, você vai utilizar para você tá, tá vendo esses pontos, né? A tua estrutura. Beleza? Então vamos aqui, clicar aqui, ó. Vamos pegar aqui um link. Tem um link que já peguei o um link, né? Tem um link aqui, especificamente do meu produto, tá? Vou só colocar aqui, ó. Tá dessa barrinha aqui, ó. Tá bom? Eu vou clicar aqui, ó. Tá? Deixa eu tentar aqui, ver se eu colocar para versão em português aqui, para ficar melhor para você. Tá? Tem como você colocar, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aí, ó? Olha, ó, tá vendo aqui, ó? Tem como você colocar pra versão aqui, tá? Em português. Tá bom? Analisar o desempenho de... Então você vai colocar aqui, ó. Certo? O link da tua página, da tua estrutura, do teu site, você vai colocar aqui. E você vai clicar logo aqui, ó. Você pode é, ter esse botãozinho que é analisar, tá? Mas a gente precisa fazer algumas opções aqui ainda, antes de poder analisar, certo? Você vai vir aqui, ó. Beleza, você colocou o teu link aqui, tá? Aqui na barrinha de busca aqui de pesquisa, que você vai vir aqui, ó. Você vai vir aqui, enaltec Óptimo. Você vem aqui nesse cantinho, tá? Clica aqui nesse botão. Aqui vai aparecer para você aqui mais um outros quadros de botões, tá? Essa aqui é muito importante, tá? Você vai clicar aqui, ó. Vancouver, Canadá. Clica aqui, tá? Aqui você vai colocar aqui, ó. São Paulo, Brasil, tá? São Paulo, Brasil. Clica. Ok, e aqui tá no Chrome você permanece aqui, deixa que mantém no Chrome. Caso que não tenha, no, in, caso que não esteja no Chrome você vai colocar, tá bom? Mas é, realmente ele fica de forma automática, tá? Que no Chrome você mantém aqui, tá? E aqui nesse, nessa, nessa opção aqui do cantinho aqui, vai clicar aqui, certo? Você vai escolher aqui ó, na versão mobile, tá? 2G aqui, ó, mobile, clique aqui, ó. Aqui você vai colocar aqui, ó. LTE mobile, tá? LTE Mobile, tá bom? Então isso aqui você vai marcar essa opção, marca. Tá tudo certo, beleza? E aqui logo em seguida você vai vir aqui, ó, tá? Em análise, clica. Certo? Aqui ele vai analisar a, a, a tua estrutura. Começou já a fazer o procedimento, tá? Vai demorar um pouquinho, vai ser de acordo aí com a tua página, ok? Ele vai estar tá aqui analisando, vai estar tá, tipo dando aqui um, um check-up, né? Vai estar tá, analisando para te dar aí, um retorno sobre a tua estrutura, tá? Lembrando que esses dados aqui, ó, tá Precisa estar tá no Brasil, tá? Brasil, São Paulo, Chrome, tá? Desktop, e aqui também é nesse posicionamento aqui, tá? Carregando, tá? Você pode analisar aqui, você pode ver, tá? Olha só que, que interessante, tá? O trabalho da ferramenta aqui que é realmente o que eu utilizo, tá? Para fazer é, os meus testes, para me até observar, tá? Olha, olha só aqui, tá? Ele vai te dar para você algumas métricas né sobre a tua estrutura, beleza? Então, é que significa que o D? aqui é significa que minha página tá, né? Tá boa, ok? Dá para mim rodar, ok? Muitas das vezes aparece um E aqui, tá? Aparece um C, beleza? E aqui você, é que você consegue aqui é, identificar os pontos, né? Onde tá com mais velocidade, né? Abrindo com mais é, rapidez, o que é sua página. Certo? Então, aqui não é para você poder ler, a, a, a, a, compreender e poder ser um fodástico na ferramenta. Não, aqui é para poder você ter uma clareza, você saber, né, sobre a qualidade da tua estrutura. Muitas das vezes você tem problema ao abrir a tua página, mas a sua página não está tendo aí é, uma certa é, velocidade. E essa ferramenta vai te trazer, tá? É, é, é, é, esses conceitos, tá? E também sobre a qualidade da página. Ok? Aqui, ele te mostra aqui, ó. A minha, a minha página aqui, ok? Mostra dois pontos verde aqui. Deixa eu traduzir para português aqui, praticamente ainda para você. Olha só, tá? Aqui a ferramenta já te propõe aqui já, ó, tá? A ferramenta já te fala aqui, ó, principais problemas, tá? Essas auditorias são identificadas como principais problemas que afetam seu desempenho. Então tá aqui, ó. OK? Então tem um nível aqui que tá alto, né? O um impacto que tá muito grande aqui, tá? Aqui precisa, a gente precisa até melhorar essa parte. O que fala aqui, ó? Outro ponto que ele fala aqui, ó, use uma rede de entrega de conteúdo, né? CNDN, tá? Então ele já é específico para você. Ok, que esse ponto verde aqui, tá? Evite o um tamanho excessivo, né? De dom, ok? Outro ponto aqui também, ó, médio-baixo, sirva ativos estáticos com uma política de cachê eficiente. Então ele fala tudo para você aqui. Sobre isso, aqui tá então, eu preciso melhorar essa, essa minha estrutura. Dá para rodar, dá, mas eu preciso de poder entregar mais, né? Com mais rapidez, com mais eficaz, né? O meu, o, o, o meu produto, né? Aos meus potenciais clientes. Então, tem que melhorar essa minha estrutura. Isso significa que eu tenho que melhorar aqui. Então, os pontos que eu preciso ajustar, tá? E aqui fala aqui, ó, não fosse métricas mesmo, tá? Sobre a sua estrutura. Então, falar tudo aqui, ó, tá aqui só para você ter um norte, uma, uma noção é, de como é tão importante essa ferramenta, né? Na tua estrutura no teu site da tua página específica, né, do teu negócio, beleza? Então aqui, já fala aqui, ó, tá? Ele tem os pontos que eu acho muito interessante, que ele fala que a primeira pintura, né, de conteúdo, ele fala bem aqui, ó, que fala que sobre a qualidade aqui, tá? É, da página, ok? Então isso aqui já me dá o okay, que? Uma uma ação de poder, saber que eu tenho que mexer em pontos, né, da minha estrutura. Que eu preciso é poder é, melhorar, ok? Para assim eu, eu, eu, não, eu não gastar é, grana, verba, né? Ainda mais que eu de anúncios e não ser, não ser prejudicado, ok? Então, essa ferramenta me dá muita coisa aqui, tá? Então, fala que aqui, atuação, por exemplo, aqui, ó. Atuação fala de tudo que tu precisa, tá vendo? Ó, fala aqui nos pontos, tá? Aqui, ó, bom, tá? Ó, tá falando que tá falando bom aqui, tá, tá ok, mas... Tem que melhorar. Tem, tem um curso, curso que, que ela demora. Aqui. aqui são os pontos, tá? Que é onde está demorando a abrir, ok? Então a, a própria ferramenta me dá também, né? Na parte aqui de atuação aqui, vem estrutura, por exemplo, aqui, ó. Tá? Tem toda a estrutura aqui da minha página. Ok? Então aqui ele fala aqui baixo, baixo, ó, tá, tá vendo, ó? Então ele fala aqui, aqui por, por aqui onde eu vou ter visões de poder melhorar a minha estrutura, né? Olha só que interessante, tá? Então essa ferramenta é muito top, é muito boa. Eu, eu, é por aqui que eu tenho, né? Eu tenho é, essa cara de poder melhorar, né? As minhas estruturas, tá? As minhas páginas que eu utilizo, meus produtos, tá? Cascata aqui, por exemplo, aqui. Cascata aqui, essa, essa versão aqui, ó. está todas as informações que tu precisa aqui, cara, isso aqui é bem interessante, tá? Então eu eu, eu geralmente eu quase não olho, né, para essas métricas aqui, mas é bem bem legal. sua se se estrutura tem um vídeo. Olha só que é, o que é que ela mostra aqui, tá? Então isso aqui é bem, bem legal. Você vai poder ver o vídeo também se se você quiser, tá? você pode ativar aqui, ó, né, para você testar novamente, tá? Aqui já é um outro um, um outro conceito já uma ferramenta, tá? Ela se atualizou, tá vendo com mais é, com mais recursos para você atuar certo tem que dar parte de história também aqui ó essa página não possui dados históricos tá vendo então você pode aqui fazer isso aqui para ativar o esse monitoramento tá então você pode também adquirir a versão pro dessa ferramenta ok mas eu não super recomendo mas só se você realmente for trabalhar né, mas não é, mas não precisa, tá, que o, o meu principal objetivo é de poder né, te apresentar a ferramenta e de poder realmente mostrar que ela funciona, que eu utilizo ela em meus projetos e meus negócios online, então cara, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenha te agregado, tá. É, mais um conhecimento, tá? mais uma ferramenta, tá? mais um conteúdo para você que está aqui no canal. Tá? Se você já gostou dessa ferramenta, ou desse vídeo principalmente, deixe aqui abaixo nos comentários. Porque vai ser muito importante aí o seu feedback para mim assim melhorar e trazer mais vídeos assim como esses para você. Beleza? Um forte abraço e fica com Deus. E até o próximo vídeo.